Animais fofos que podem te matar Todos nós amamos os animais, cuidamos deles e alguns até fazem parte da família. Porém, os fatos interessantes sobre esses animais fofos despertam curiosidade. Duvido que você sabia que esses bichinhos fofos podem ser perigosos e causar tua morte. Nesse vídeo, então existe, vai mostrar esses animais fofos e perigosos que podem te matar. Antes de começarmos, para você não ficar de fora dos próximos vídeos, é só compartilhar, curtir, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Eu sou Roberto Escobai e esse é o Então Existe. Panda: Quem nunca teve um urso de pelúcia? Em todos os lugares do mundo, os pandas são vistos como animais fofinhos e carinhosos. Você se lembra dos ursinhos carinhosos? Se esse desenho fez parte da sua infância, conte-nos aqui nos comentários. Os pandas não estão para brincadeiras. Caso você acidentalmente entre em seu território ou se eles se sentirem ameaçados, esse bicho vira um animal selvagem. Te ataca e te persegue. Além deles serem ótimos nadadores, também escalam montanhas e são mais resistentes que um atleta. E com certeza você se cansaria de correr primeiro que eles. Sem contar que são grandes, têm dentes e garras muito afiadas, então mantenha a distância desses ursos pandas fofos. E para brincar, vamos brincar apenas com ursos de pelúcia. Elefante Outro animal visto como inofensivo e bonzinho por nós são os elefantes E eles são animais selvagens e perigosos Atualmente os elefantes causam a morte de 500 pessoas por ano E são animais fofos, perigosos, que podem matar você Talvez o motivo de tantos ataques aos humanos seria uma espécie de vingança já que os elefantes, por muitos anos, foram alvos de caçadores e, como sabemos, os elefantes têm memória de elefante. Brincadeiras à parte, mas mantenha a distância desses animais assassinos. Essa dica pode salvar sua vida de um ataque de elefante. Golfinho nossa lista está cheia de fofura do reino animal. Os golfinhos do gênero Tursiops. São os únicos que podem matar sem motivos aparentes. Ah, e vale lembrar que a orca também é uma espécie de golfinho. Um golfinho gigante. E não uma baleia como a maioria das pessoas acham. Esses animais perigosos e fofos são super inteligentes. E estão longe de ser os bichinhos que estamos acostumados a ver nos desenhos. Sempre quis conhecer Star. A gente não devia dizer que o barco está sem gasolina? Não. Só sorriam e acenem, rapazes, sorriam e acenem. Slow Lores Morador da Indonésia e com a carinha e olhar de gato do Shrek, o Slow Loris não é um bichinho fofo e muito menos um animal de estimação. Ele é o único primata venenoso do mundo. Esse bichinho secreta toxinas na saliva e das glândulas na parte interna das patas dianteiras. Quando as duas toxinas se misturam, cria um veneno duplo. Se você for mordido, terá um choque anafilático. Uma cobrinha esse Slow Loris, não é mesmo? Melhor ficar somente com a versão de pelúcia desses animais mais fofos do mundo. Ou admirar tanta fofura desses bichos pela TV. Então, qual deles você queria que existisse uma versão de animal de estimação? Comente aí, curta esse vídeo, mostra que você existe se inscrevendo aqui no canal, compartilhe esses fofo com geral e continue com a gente clicando em qualquer um desses vídeos. E até breve!